Opa tudo bom? Você aí na sua propriedade rural costuma ter problema com mosca branca, cigarrinha, ácaro ou até mesmo cochonilha? Bem, hoje nós da Manage Bem, juntamente com o nosso amigo agricultor, o senhor Emerson tem uma dica para você nosso amigo. O senhor Emerson tem uma técnica que ele utiliza lá na propriedade dele e ele vai dar essa dica e compartilhar ela com a gente. É uma cauda à base de babosa e nos próximos vídeos agora ele vai ensinar como que é feita essa calda, os ingredientes e a aplicação também. Então, vamos lá. Ó, pessoal, ó, babosa, ó, quatro folhas, um galãozinho de 5 litros, alho. Essas quatro folhas de babosa eu vou bater com esse alho, com metade desse alho que tem duas cabeças, vou bater uma. Vou fazer 5 litros de caldo de babosa para me utilizar nas minhas nos meus cultivários, ó, são duas, são vou fazer duas batidas, são dois duas de cinco, um cinco lá, outro cinco aqui, então são dez, oito folhas de babosa, o alho, são duas cabeças de alho aqui, eu não peço, eu vou por cabeça, liquidificador. Viu só que bacana que é a dica que o Sr. Emerson deu para gente? Nós somos muito gratos por essa dica, Sr. Emerson. No mais é isso, nós agradecemos você ter assistido essa dica. Se você ficou com alguma curiosidade, quer saber de outros controles, como este também, outras caudas, pode ficar à vontade para consultar o seu Tech da Manege Bem através do seu aplicativo Manege Chat, que está à sua disposição. Também, se você tiver alguma dica que você utiliza aí na sua propriedade rural, Compartilha com a gente, e envia para o seu técnico, para a gente divulgar para outros agricultores, para eles terem conhecimento, assim como o senhor Emerson fez. No mais, é isso. Nós agradecemos bastante você ter assistido esse vídeo. Assista outros dos nossos vídeos, principalmente as outras dicas de outros produtores, e até a próxima. Tchau, obrigado!